Olá! Diretamente aqui da ilha de Kauai hoje, eu quero compartilhar com você o meu café da manhã e te contar como eu tive uma experiência muito bonita apenas com a minha comida, tomando o meu café da manhã. Pessoal, alô, fala. tudo bem com você? No vídeo anterior, eu falei com você sobre a minha experiência com a unidade com a natureza que eu tive ali na Baía de Ranalei Eu quero te contar agora o que aconteceu logo depois disso Logo depois que eu me senti em unidade com toda a natureza e com todas as coisas Eu vim para esse lugar aqui É uma padaria aqui pertinho da Baía de Ranalei e eu costumava dizer para mim mesma: eu sou vegana, eu sou crudívora, como tudo cru, eu evito café e coisas desse jeito. Mas então eu vim para cá, me sentindo em absoluta unidade com tudo, e eu pedi para mim um café com um leite de coco, como esse aqui, porque leite não me faz muito bem, e eu pedi uma torrada com abacate, aqui chamada de avocado toast e foi maravilhoso E o que, que isso me ensinou? Que a gente tem que, de fato, olhar para o corpo e ver o que o que um corpo precisa porque todas as coisas são de Deus, absolutamente todas as coisas A gente precisa ver o que, que é que o seu corpo deseja naquele momento e o que é saudável para ele, escutando. que às vezes, pode ter, até mesmo ser algo fora do seu rótulo, e tudo bem. Então, com esse vídeo aqui, eu quero falar sobre a gente tirar os rótulos de si mesmo. Eu sou vegana, eu sou terapeuta, eu sou brasileira. Porque, na verdade, a gente é tudo e muito mais do que isso Desde que a gente esteja em absoluto contato com o nosso corpo e com o nosso coração E compartilhando aqui mais um ensinamento de Howard Wells, o nosso professor espiritual aqui da ilha ele diz que o nosso coração já é sábio e iluminado, o nosso corpo já é sábio e iluminado, o nosso espírito já é sábio e iluminado. Mas se a gente fica na cabeça, a gente fica confuso. Seu coração controla seu corpo. Seu coração e seus sentimentos controlam a saúde do Not your mind. É sua mente. The mind does not control your health. A mente não a sua saúde. Nobody wants to be sick. Quer ficar If the mind controlled your health, you'd never be sick. Se a sua mente sua saúde, você nunca But the mind can be difficult sometimes. Mas a mente é de vez em And obnoxious. <laughs> e teimosa. Obnoxious toward our heart. É, And toward what's better for us sobre aquilo que é melhor para nós He likes to argue with the heart. e gosta de argumentar e discutir com o coração When it needs to quando na verdade ela deve se render the heart knows the truth. porque quem sabe a verdade é o coração so the need to portanto a mente deve se render to the heart. para o coração And to God. e para Deus God is in our heart. e Deus está no nosso coração surrender to the heart Renda seu coração. And surrender to God. E renda-se a Deus. And to love. E renda-se ao amor. You can't learn você não tem nada para aprender. Até que você se renda. Então, tirando os rótulos, os padrões mentais, vamos simplesmente viver aquilo que a gente é. Essa foi mais uma experiência aqui do nosso tempo em Kauai. Séries pelo mundo no aí, Espero que você esteja gostando E te convido a assinar o nosso canal Acionar o sininho de notificação Deixar uma curtida no vídeo E também um comentário pra mim Um beijo, aloha